Glória a Deus, mais uma vez eu cumprimento os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quero convidar você, nessa manhã, a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 5 Para nós estarmos meditando em nome de Jesus Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do nosso Deus vai dizer assim e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, Vai-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado a noite toda, Nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram, uma grande quantidade de peixes, e rompia lhes a rede. Amém? Glória a Deus! Eu quero meditar contigo nessa palavra, nessa manhã, e eu quero que você acompanhe comigo essa passagem linda das Escrituras Sagradas, escrito por Lucas, aonde a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali à beira da praia do lago com uma grande multidão e a Bíblia vai dizer que essa grande multidão estava ouvindo a palavra de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque aquele povo estava atento às palavras que saíam do Verbo Divino, às palavras que saíam do Mestre, de Cristo, de Deus, do próprio Deus, porque ele veio falar coisas da parte de Deus. Aleluia! E o povo ficava encantado, porque a Bíblia vai dizer que ele não falava como os fariseus, mas ele falava como aquele que tinha autoridade. E o povo ali, ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus viu, junto da praia ali, daquele lago, dois barcos. E aqueles barcos pertenciam a Simão, pertenciam àqueles pescadores que estavam ali. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega perto deles eles estavam ali tristes, estavam ali decepcionados e até mesmo cansados, porque a Bíblia vai dizer que eles trabalharam a noite toda. Aleluia! E Jesus vendo eles ali naquela decepção de uma noite frustrada, de um trabalho, de uma noite inteira, sem apanhar nada, a Bíblia vai dizer que Jesus pede um, de, um deles um barco emprestado e para na beira da praia e continua a ensinar a palavra. Aleluia! Você percebe que mesmo diante da tristeza daqueles homens, na decepção deles, Jesus ainda estava preocupado em pregar a palavra. Ele pede agora um barco emprestado e a Bíblia diz que ele vai agora na beira da praia e prega a palavra. Prega, ensina as multidões e com certeza os, aqueles que agora seriam seus futuros discípulos, estavam ali também ouvindo a palavra. E Jesus, acabando de, de pregar, de ministrar aquela palavra, ele desce do barco, chega perto daqueles homens que agora estavam lavando as redes e fala com eles, vamos voltar para o mar, vamos voltar para a pesca. Aleluia! Jesus agora estava falando com homens decepcionados que estavam, pescou a noite inteira e nada tinha apanhado. Homens que tinham muita experiência em pesca. Eram pescadores profissionais, eles viviam daquilo. E eles falam, mas mestre, eles viram que Jesus ensinava com, com sabedoria. Então eles mestre, ele sabia que ele era mestre. Ele fala, mestre, mas nós, pesca, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Estamos cansados, estamos lavando a rede para nós ir embora, para descansar, porque nós não pegamos nada, Senhor. Aí Jesus disse, vamos para o mar alto. Pega suas redes novamente, vamos para o mar alto e lançai as vossas redes. E agora os discípulos, vendo que eles não estavam falando com qualquer um, porque ele tinha acabado de ministrar uma palavra linda da, palavra, da parte de Deus. Ah, meu Deus, como eu queria estar lá naquele dia para saber o que, que ele pregou para aqueles discípulos. Porque ele pregou uma coisa muito linda, porque ele convenceu os discípulos a voltar para o mar. E eles agora cansados, trabalhou a noite inteira, agora pela manhã eles voltam para o mar novamente e falam assim, Senhor, nós pescamos a noite inteira, tentamos pescar a noite inteira, não pegamos nada, mas se o Senhor está mandando, se o Senhor está mandando, nós voltaremos, nós iremos, aleluia. E aqui Pedro já começa a nos ensinar uma coisa muito linda, nós temos que andar de acordo com a vontade de Jesus. Nós temos que andar de acordo com a vontade da palavra de Deus. Porque se Deus nos manda, se Deus nos adverte a fazer algo, é porque Ele sabe e Ele garante a vitória. Porque aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E Jesus disse, vamos voltar para o mar. Vamos voltar, vamos voltar para a peleja. Vamos voltar para o trabalho. Às vezes essa palavra pode ser para você nessa manhã que está decepcionado. Para você que está desanimado, Jesus está dizendo para você, não pare, não desista. Não é hora de você largar tudo e parar. Vamos continuar. E a Bíblia vai dizer que eles obedecem, a... voltam para o mar alto e jogam as redes. Eles lançam a rede. Esse, esse... Nessa passagem de Lucas, não está escrito, mas se você lê em outro evangelista, a Bíblia vai dizer que Jesus manda jogar em lugar específico. Ele fala assim, joga deste lado. Aleluia. E eles jogam daquele lado, até às vezes não, não crendo muito, olha para a cara um do outro, mas joga a rede. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão puxar a rede, um homem só não consegue puxar. Aleluia! E eles olham para a cara do outro e começam a chamar os companheiros para poder puxar aquela rede que estava pesada. E essa rede estava quase partindo de tanto peixe que estava vindo. Aleluia. Você percebe o que Deus está falando nessa mensagem, nessa manhã para nós? Se você andar de acordo com a vontade de Deus, você não anda frustrado. Se você andar de acordo com aquilo que Deus manda você fazer, de acordo com a palavra de Deus nos instrui a fazer, você pode ter certeza que vai dar certo. Porque se nós tentarmos segundo nossos braços, como disse Jesus em João capítulo 15, versículo 5, ele diz... Sem mim nada podereis fazer, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem está em mim dá muito fruto. Aleluia! Quem está em Jesus dá muito fruto. E aqueles homens viram aquela pesca maravilhosa que aconteceu e disse: Senhor, apartai-vos de mim, porque eu vejo que o Senhor é Deus. Aleluia! Eles ficaram aterrorizados de tamanha maravilha que eles viram diante deles. E a Bíblia vai dizer assim, e Jesus vai dizer para eles, agora eu quero que vocês venham e me sigam, porque eu levo vocês, pescadores de homens. E a Bíblia vai dizer que eles largam tudo. Se você lê aí, continua lendo os versículos do capítulo 5 de Lucas, que você vai ver que no final dessa história, a Bíblia vai dizer que eles largam tudo para seguir a Jesus. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã? Larga todas as suas convicções, larga todos os seus achismos e pensamentos acerca de, do que você possa estar entendendo a respeito da situação que você está passando, e siga o Mestre, siga Ele, porque Ele tem condições, aleluia, de nos mostrar a direção correta. Ele disse, uma das vezes, Ele disse a um daqueles discípulos, venha me siga, que você, coisas maravilhosas vocês verão. Aleluia se nós andarmos de acordo com a vontade de Deus, se nós fazermos aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 12, para nós renovarmos o nosso entendimento, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você pode ter certeza que dali para frente a sua pesca será maravilhosa, a sua pesca não será frustrada, Deus está falando com você nessa manhã, os seus planos, aleluia, coloque ele nas mãos de Deus, comece a meditar na palavra de Deus, comece a orar a Deus, porque eu tenho certeza que ele falará contigo a direção correta, e você verá, aleluia, a maravilha acontecer na sua vida, você verá essa pesca maravilhosa acontecer, eu não sei qual é a pesca maravilhosa que você quer que aconteça, mas Jesus tem a direção, Jesus tem uma palavra, busque ele em oração, busque ele, lendo a palavra, meditando a palavra, como Deus disse para Josué, que eu tenho certeza que a direção de Deus será melhor para a tua vida, glória a Deus, os discípulos naquela naquela manhã, mesmo desesperançados, eles ouviram o mestre e fez o que ele mandou fazer, então nesse momento eu quero orar contigo, eu quero que você une comigo em oração, nem que seja 60 segundos de oração, mas vamos orar a Deus, porque Ele diz, ele diz no livro de Jeremias, clama a mim e responder-te. Eu não sei qual a direção de Deus que você precisa para a tua vida, mas clama a Deus, busque a Ele em oração e leitura da palavra, que você vai encontrá lo Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, maravilhoso e santo Deus, neste momento, Pai querido, pode ter algumas pessoas lavando as suas redes e querendo desanimar, querendo parar, querendo desistir de tudo, mas Tu, Senhor, é aquele que tem a direção para a nossa vida, Pai. Então eu peço a Ti, Pai Santo, que o Teu Espírito Santo, eu não sei, Senhor Deus, qual é a direção que muitas das vezes esse que está orando conosco precisa, Pai, mas Tu sabe, Tu conhece a cada um desde o ventre da mãe, então eu peço a Ti, Pai querido, que o Teu Espírito Santo alcance cada coração, cada vida agora, que está orando conosco, Senhor Deus, buscando uma direção, buscando um rumo, buscando uma solução. Eu peço a Ti, Pai Santo, que o Teu Espírito Santo o guie na direção correta. Guie, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer paz, alegria, saúde e direção de acordo com a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém, Gente amiga, gente querida, ouvimos uma palavra de fé com ele, pastor João Olímpio, que volta agora no próximo sábado, no mesmo horário assim, permitindo o nosso Deus, tá bom? Muito bem, muito bem, volta amanhã, né? Eu volto amanhã a partir do meio-dia.